Olá galera, tudo um bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao é canal Gessimário, comigo João Francisco para mais um vídeo E galera, o correio acabou de entregar aqui para mim mais uma encomenda que eu comprei na Shopee E hoje o produto é, eu comprei uma toalha de R$100, galera Ó, oh, show de bola, eu acho que lá no site estava toda bonitona, né? Aquelas todas coloridas, todas... Né, uma ilustração bonita, então eu fico muito curioso nessas coisas, se eu navego no Shopee dá muita curiosidade, então eu vou e compro e acabou de chegar aqui para mim agora a toalha de 100 reais já vai dando like galera, deixe os comentários, se você não for inscrito comigo, você se inscrever no canal, ajudar a gente a bater a nossa meta de 10 mil inscritos, estou é, muito feliz aqui, eu quero agradecer aí os 7.500 inscritos que já estão tá no canal, Interagindo, mandando like, mandando comentários, mandando parabéns, muito obrigado a, a vocês todos. E bora lá, deixa eu abrir esse pacote e mostrar a minha toalha de 100 reais. Aí, gente, agora eu sentei aqui, deixei a câmera ali paradinha para filmar direitinho para vocês. E ó, chegou aqui nesse pacotezinho, muito pequenininho. Passei uma toalha de casal, comprei como fosse de casal. E vou abrir aqui pra vocês Espero que gostem E espero que eu goste também, né? Deixa eu ver Opa, já vi aqui E vamos lá Mostrar pra vocês aqui Minha toalha, ó, ó Tchan, tchan, tchan, tchan De 100 reais Minha toalha de 100 reais, galera Olha que linda Opa, pelo menos é grandona ó Achei que era pequena, ó. Tá aí, ó a minha toalha de 100 reais ó. Olha o 100 reais que eu comprei, galera Até me tampou aqui, ó Ó Muito bonita E tá aí, ó Eu acho que no início do vídeo a galera pensou Deixou muitos comentários aí Depois eu vou responder Se eu tinha dado 100 reais na toalha Essa toalha custou, galera Pra mim É... 25 reais, tá? Eu achei um preço bacana. E achei muito bonito. E tá bonito esse plot, ó. Bem. Até que enfim eu comprei um produto aí que veio igual ao desenho. E é casal, pode ver que é grandona. Dá, dá pra embrulhar todinho, ó. E é macia. Bem macia. Só não sei se ela absorve muita água. E eu trazendo aqui para você. Eu gostei muito no Shopee, tem muita novidade, fazendo meu xedai aqui do Shopee de novo, né? Na verdade, é só um site de venda, né? Eu compro, eu comprava muito pelo Mercado Livre, e agora que eu conheci o Shopee, tô comprando algumas coisas nele também. É, produtos nacionais, igual esse aqui, vem rapidinho. Eu ainda não testei o internacional não, depois vou fazer uma compra na internacional nele. E tá aqui, ó. Se você tiver curiosidade aí, galera, de algum produto aí da Shopee e quiser aí experimentar ou tenha medo, tenha curiosidade, é, deixe nos comentários aqui, envia pra mim, vou deixar o, o meu Instagram aqui, o meu Facebook, vocês podem estar enviando mensagem pra mim ou nesses comentários desse vídeo ou em outros vídeos também, no meu e-mail, vou deixar na descrição do vídeo, pra, aí eu... Posso estar trazendo e mostrando para vocês, ó, Que eu mesmo compro na curiosidade. Muitas vezes, tem muitas coisas que eu já comprei aqui e não mostrei, tá? Porque chega e eu não gosto ou, ou não presta, né? Não é como tava lá descrito no anúncio eu nem faço vídeo com eles. Então, por isso a galera aí, ó, gostar de alguma coisa aí na internet. É, pode ser Shopee, Mercado Livre outros... Os aplicativos aí de venda aí é, Deixa aqui nos comentários Pra me trazer, tá mostrando pra vocês ó. Muito lindo mesmo A plotagem dela, ó. linda E esse aqui é minha toalha Então é isso, galera Eu acho que eu vou fazer a coleção dessas toalhas, tá? É, vou deixar uma meta aqui Nesse vídeo De mil Mil, mil likes esse vídeo chegando a mil like, eu vou comprar a de 20 reais. E assim a galera vai interagindo, mandando é, mensagem para mim. Dando like, batendo as metas do like. Eu vou fazer a coleção de todas as notas. Né? Tem a, a de 5, a de 10, a de 25, a de 50, a de 100 já tá aqui e a de 200 Isso aí, galera. Deixa muito comentário, deixa muito like para mim fazer a coleção. Vou colecionar todas as toalhas aqui, ó. Da nota de real tem o dólar também e que quem sabe eu tag vai então é isso gostei demais aqui da minha toalha bem grandona mesmo vou trocar ela aqui já vou usar hoje ó, dá para ir para praia né? só pensa que não dá para comprar nada com ela né e <risos> é, dá para levar para praia para camping ó. gostei demais então vou ficando por aqui nesse vídeo Bem curto, mostrando a minha toalha aqui. Que chegou hoje, que eu comprei ela pela internet. Que eu já falei no vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Então é isso, galera. Um beijo para todos. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.